Né? Deixa eu ver aqui. É, tá gravado, então. Fala galera, beleza? Que tá falando? E trazendo vídeo tutorial? Né, esse tutorial vai ser um monte de Sim, fazendo aqui. mas continuando, um tutorial muito legal que vai ensinar pra vocês como expulsar um player do nada. Vai ser muito simples. Vocês vão falar essa palavrinha. Eu ainda me pergunto. Por que esse player tá aqui? Um, um, umas palavrinhas muito simples. Que elas são assim, ó. vocês vão ver eles aparecerem do nada: abra, cadabra, pede que abra! Espinha. Oxe, meu É, deixa eu ver. É. Já, meu, deixa eu ver meu roteiro aqui. Bom galera, espera, espera um ot setting que eu decorei Deixa eu ver aqui. Fala, galera. E? Deixa eu ver ali. <risos> negócio. É Como era mesmo? É, hum, galera. Hum, hum. deixa eu ver aqui como é que se faz. Bom, galera, ponto vamos... bom, bom, voltando aqui, eu já sei como é que faz, é assim aí. Hum. Diz o nome da pessoa, Smith na veia. Como ele tem um CD, eu falo assim, seu CD não vai mais vender mais. Então é essa... Como era mesmo o negócio? Aqui, Abra cadabra, Macabra. Você. Como era mesmo o cadáver? Só um minuto vou dar um corte aqui, rapidinho na né? minha câmera, corta aí. Vou daqui, voltando a gravação, pronto, tô gravando. Essa é a magia, galera. Ah, acabar bah. chama na -la laia, -la smith na veia, você vai sair nesse mundo. Pronto. Bom, galera, espero que tenham gostado nesse tutorial. Será que era isso mesmo? No banheiro do Mundo real também. É só isso mesmo. É, bom galera, espero que vocês tenham gostado desse tutorial, espero que vocês tenham gostado, e valeu, falhou, fui!